Olá, desbravadores. Mais um vídeo aqui com o Rafa Lake do Viagem bi e do Viagem Primata. Eu. Só que hoje vai ser um pouquinho diferente. Iii. Hoje a gente vai ter um desafio. Um desafio do eu nunca. Aí, ferrou. Só que é um eu nunca baseado em viagens. Perfeito, bora. São algumas perguntas e se você já fez, você come isso aqui. São aqueles azedinhos da Fini. Eu queria comprar de Ali Beans, mas eu não achei. Que é tipo feijãozinho de todos os sabores. Que é aqueles feijãozinhos tipo de todos os sabores do Harry Potter. Tem um de vômito horrível. <risos> Uma amiga minha já comeu de vômito. É muito ruim, gente. É, porque eu trouxe de Orlando, eu falei pra ela: pega qualquer um aí. Ela pegou aquele. Ela pegou aquele. Coitada. Bem, vamos. Vamos improvisar com o que a gente tem aqui, na é verdade? Ótimo. Tem maçã verde, então tá... Tem maçã verde. Mas também tem fraca. Olha, tá os sabores quê? não são ruins. Mas é azedo. O problema é que ele é azedo. Então, vamos ver o que dá. Vamos lá. Vamos lá. Eu nunca perdi um voo por culpa minha. Ih, já perdi. Eu também. Já comi. Eu, eu, fiz, eu, fiz eu fiz a frase, mas eu já perdi por culpa minha. Não vai ter nem coisa suficiente aí. Eu tenho mais um. Não tem Ai, problema. Droga. Pode pegar qualquer um, gente. Foi que Tá com cara de ser maçã verde. Maravilhoso. Ah, é gostoso. Ai. Tem um pouquinho, dá um azedinho. Hum? É, dá um azedinho. Ele é bom. Eu não vou comer de todo, porque eu sei que ainda vou errar mais. Ah, a gente continua. Hum. Ah, esse é uma parte bem azeda. Hum. Te falei. A próxima é pra você perder. Vamos lá. Eu nunca tive que tirar coisas da mala por excesso de bagagem. Já. <risos> eu faço essas vez, frases, sabia. mas eu também já tive que fazer, então. Mas foi uma vez só. Foi uma vez que quando você tá na Europa, não sei no Canadá, mas na Europa tem as low cost, né? Essas empresas de baixo custo. Então você tem um tamanho de mala para usar que é pequeno. E aí eu fiz um mochilão com o meu ex na época e tipo assim, você vai passando por vários países e você vai juntando. Então eu tinha que tirar da mala e vestir vários casacos pra poder entrar no, no avião. Nossa. Então... Ai, casa dizer, dormi. Esse não veio tão ruim. Próximo. Eu nunca fui pra algum país sem saber a língua do lugar. Nossa, mas já, lógico. Já em vários. Eu já fui para Bratislava, como é que eu vou falar eslovaco, República Tcheca, é, Polônia. Na Alemanha eu sabia falar. Deixa eu ver onde mais. Na França. Não, em vários. Vários. Você, você não? Eu não. é sacanagem. Eu fui para né? Estados Unidos, Canadá e Panamá. Ó, oh, você foi pra, pra lugares seguros, assim, né? Comer metade, tá? Porque vai ter uma ainda pelo visto, não acertei uma ainda. Eu nunca encontrei brasileiros famosos fora do país. Acho que eu nunca. Eu já. Você encontrei já? a El Ramalho. Olha ah, lá. Tava eu lá na Forever 21. E aí de repente eu vejo uma mulher que me parecia familiar. Aí eu viro, ah, será que é o Ramalho? Será que não é? Porque ela estava sem aquele binde, aquela pinga. <risos> aí eu, ah, é o é Só que, né? Aí fui lá, conversei com ela tinha uma foto e tal. Eu só não coloca ela no vídeo porque até eu procurar no Instagram faz dois anos já. Mas entrem, acessa o Instagram dele que vocês deve sei estar. Vocês que aqui. são stalkers, né? Entrem no Instagram dele e achem a foto. Aí vocês passam no comentário pra facilitar. Obrigado. <risos> mas ó, eu não encontrei brasileiro lá fora, mas encontrei famosos internacionais. Mas não tem pergunta dessa de internacionais? Não, porque senão ia tem. comer tanto. Não tem, porque eu encontrei. É, vi que você foi e já encontrou um monte de gente lá. Já. Eu encontrei com os pessoal do Harry Butter. Ah, nossa, eu vou dar na sua cara. Foi muito legal. Você sabe que tem um, um documentário, eu já mudando o assunto do vídeo, né? Mas tem um documentário que eles fizeram para aquele box especial que, é, que tem 32 DVDs e que fala sobre o tipo making off do último filme também. E eu apareço na caixa oficial deles eu apareço dois segundos na estação de trem. Nossa Eu tô lá Ó, quem tiver esse box também procure e coloca nos comentários Esse momento desse vídeo ou foto É um vídeo um É um vídeo. vídeo É um vídeo quando eles estão entrando escondidos do, O trio Tá entrando na estação disfarçado Assim, com capuz na cabeça e tal E aí, quando eles entram no fim não eram eles E aí eu tava lá Eu passei do lado A próxima é Eu nunca fiquei com alguém que eu não falava a língua da pessoa Ou a língua do lugar ah. Super já <risos> Pô, eu. Sacanagem, esse. Vamos lá já. Eles sempre se comunica. Em inglês, em é expressão corporal. <risos> mas eu não. Já acho, eu fiquei. A próxima é pesada. Ih, lá tá vem. Eu nunca fiquei com ninguém no trajeto de uma viagem. Tipo, no carro, no ônibus, no trem, no avião. Conta esse? Eu não conta, né? Mas você ficou com alguém. Não, mas de pessoas assim que eu conheci, eu acho que eu nunca fiquei no trajeto. Queria, viu? Se algum sueco quiser sentar do meu lado no avião quiser ficar, não tem problema. Trabalhamos com isso. E... Ih, esse deve ser azedo. Esse é azul. A próxima. Eu não vou dizer que é pesada, mas é um pouco pessoal. Eu nunca me apaixonei por ninguém numa viagem. Já, na Escócia. <risos> eu tive um crush na Escócia. A gente se conheceu e aí acho que, sei lá quantos dias a gente começou. Foi uma semana, acho. E a gente ficou super querendo se ver e tudo mais. Mas foi só um crush, né? Um amor de viagem que não subiu a série. No Chile eu tive uma situação contrária. Do menino que ficou apaixonado por mim, assim. Pode e você? Bem, você, não, você não tá respondendo? Eu também. Só eu tô comendo aqui. Eu também vou ter que comer porque. Vamos lá. Já aconteceu comigo. Sempre tem. E agora, pra fechar o vídeo, essa eu não vou dizer que é pesada, mas. agora tá sussa, vai. Então depois tá. do meu vídeo falando putaria lá em alemão, isso aí tá susa. Eu nunca contei pra algum estrangeiro que era brasileiro só pra e... contar vantagem, porque os gringos gostam de brasileiros, de uma maneira geral. Hum, na verdade, não. Porque na verdade, eu acabava falando que era brasileiro, enfim, porque no começo, quando eu tava nos aplicativos, quando eu comecei a usar esses aplicativos, eu morava em Londres ainda, depois que eu terminei com o meu ex. Na época, meu inglês. Me não era tão bom assim, então eu acabava falando que era brasileiro por eles me desculparem pelo, portug... pelo inglês ruim. E aí, tem mais perguntas? Não, sei quer fazer alguma? Acabou? Daí? Vingança. Ai meu Deus, lá vem a Emily é, é pra ser pesado? Agora vai é ser hum. pesado. Eu nunca fiz pegar em assim, um local público fora do país. Né? <risos> tá vendo? Eu tô pensando aqui se eu já fiz, <risos> mas eu acho que não. Não? Então eu pensando aqui, eu lembrei de um assim. Já fiz eu nunca fiquei desesperado na hora H, que eu não falava a língua do cara e não sabia explicar pra ele em inglês ou em qualquer outra língua o que eu queria ou não queria fazer. Eu nunca, porque eu nunca tive esse problema de não falar alguma das línguas da pessoa. Suicida esse cara. <risos> É isso, são essas perguntas, eu não tenho muito mais Você não deixam o moço constrangido, né gente? Por favor, eu não, <risos> ele sim Esse daqui é um matar com velho, esse daqui já é um velho primata né? <risos> Pois é, as minhas aventuras velhas todas no Viagem Primata, no canal do Viagem Primata No canal do Viagem B também tem umas loucuras por lá Tem putarinha alemão, vale a pena, viu? Não sei se você viu o vídeo? Eu vi Tá ó, babado pra fazer uma gritaria. Se for pra Alemanha, estuda lá. É isso aí, obrigado pela participação. Obrigado a você pelo convite. Se né? inscrevam no canal dele pra saber muito mais sobre viagem. E se inscrevam também no canal pra muitas mais novidades e outros vídeos com participações tão especiais quanto a dele. Obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. tchau Tchau.